Dos Leões. Atenção, Álvar 4-1. Sim, sim, os dois jogadores que têm, têm desequilibrado ali o, o por dentro joga para Álvar. Atenção a Aller, e faz o 5-1. A, um. a, a transição defensiva do, do Sporting muito lenta. O, o Palhinha com muita dificuldade a recuperar. Mateus Nunes.